Ayo, -yo, you got that fuego Cut us not no back, just rising, going to fuck away Cash do pai e preste de mole. Uh, uh, uh, uh, uh. O chantilly mesmo nesse labirinto. Tipo Black Mind. Quero ficar rico fazendo isso. Viu o que é que tem? No, away way. Sai my night. Tudo bem. Ei, oh, ei, you got que that swiggle. Sei que em tudo que eu faço. Mas não dá se é por suar Faz-me socar no teu espaço Faz o que me espalha pra realizar só Eu não tenho um samba pra perder Não tenho um samba pra você Eu sou velho contentei meu Quero é que cê for o doce que meu odeia Na party bismo Para irmão não vem tentar A atitude quis vencer na vida eu comecei a andar Um embalão achando se eu não posso errar Cê acha que isso não canse, eu vou sair. Eu sou real, estilo uma guy E banho faro na house, e já não é essa bitch louca Pula no bloco, cê não tem swag Você não joga, cê não dá no meu level Ayo, Ayo, you got that, we Faço manobras na rima que produzem cash Sem mais detalhes eu trago mais dessas na pack Meu plug vem de onde o radar não consegue eu rodeio, rebola na escalera da Hop, bitch. Sete é tipo um bandbox. Cansei de escutar vozes. Tá longe do foco. Me sinto foda com a camiseta da rock. Eles no pé, não aguento mais. Mano, não vejo com lá. Cê sendo meu pé, do meu pé. Mano, não vejo com o Nick Alibão. Só bitch é do mal, muito danada. Não larga essa cal. Tá me chamando de love, só que eu sei bem que ela só quer falar com o Nick <laughs> ayo ayo I ayo, ayo, you got you got that, fuego